Fala pessoal, meu nome é Bruno Mandeira estamos aqui para mais um episódio de Mundo Cripto. Na capa estava escrito Bruno Bandeira, mas é um erro comum, então vamos, vamos quebrar esse galho. Para quem sabe, para quem conhece minhas redes sociais, não é RSI. Hoje a gente tem alguns recados bastante importantes aqui. A gente lançou essa semana um canal de Telegram, então se vocês quiserem acessar os conteúdos que a gente está produzindo, você pode acessar por lá. A gente publicou o relatório da Ethereum 2.0, explicando tudo, do início ao fim, é, do que, que é a proposta de atualização da rede da Ethereum, que é tão importante, e a gente também falou é, da Luna 2.0, então deu um retrospecto do que foi o caso da Luna, então o que aconteceu com a Luna, é, e agora qual que é a proposta para tentar reviver a rede ou gerar algum valor, é, advindo de tudo que deu de errado ali dentro. É, se você gostar do conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, de se inscrever no canal e de ativar o sininho aqui no YouTube para ter mais acesso a essas lives, a gente vai fazer agora toda sexta-feira às sete e meia da noite uma live de cripto um fechamento da semana cripto nunca fecha não fecha de noite não fecha nenhum dia da semana mas a gente vai fazer um fechamento da semana aqui no nosso dia útil explicando o que aconteceu e trazendo as novidades é, do mundo das criptomoedas eu tô aqui com o Eric de novo então a gente vai vai comentar ele tá é, se juntou recentemente ao time então para quem não conhece para quem não viu conteúdos anteriores é, pode se apresentar Eric. O Eric tem uma, uma história, uma reviravolta de vida aí, a gente já comentou no último podcast. É. Para quem não viu, você pode introduzir de novo. Fala aí, pessoal. É, meu nome é Eric Marinelli. Entrei aqui para o time de research de criptomoedas para colaborar aí com o Bruno. Ser um braço a mais aí na, na produção de conteúdo cripto. Então, os últimos relatórios uh, de maio para cá tem, tem dedo meu em cima. E é isso. Fazer aqui um recap semanal é nossa proposta aqui com essa live é, toda sexta. Mesmo o mercado cripto não tendo um fechamento, como o Bruno comentou, a gente faz um recap do, das notícias mais mais quentes aí do mundo cripto. E é isso. É, deixa, deixa eu até puxar. Nessa semana a gente teve é, meio que uma continuação do que a gente já estava vendo e foi um movimento interessante de uma certa forma. É, porque a gente teve um mercado ainda de baixa, assim como mercados tradicionais, mas que viraram no final da semana, mas eu acho que principalmente, fora essa tendência, olhando consolidado semanal, o que a gente mais teve foi o início de uma descorrelação com o mercado tradicional. Não exatamente para o lado que a gente queria, é... porque quando começou a descorrelacionar, ficou no mercado tradicional, então S&P, Nasdaq, começaram a subir e cripto ficou no mesmo patamar. É, qual que você acha que é o próximo passo? Eu sei A gente tem até uma opinião um pouco divergente, assim, porque eu, eu gosto de comprar na baixa, eu sou um pouco é, contrário à tendência, eu falo isso até no fechamento, mas o é, que, que você acha? Para onde a gente deve ir? Não, primeiro que eu acho que no, a nossa opinião é convergente, porque eu também concordo que agora é o momento de comprar, você deve comprar quando o pessoal está com bastante medo. É, cara, eu acho que o primeiro passo era, a, que, era que se iniciasse a descorrer, a diminuição da correlação com o mercado tradicional. A, ela iniciou de ontem para hoje, né? acredito que a Nasdaq e S&P subiram cerca de 6%, enquanto o Bitcoin está na queda de 2%, aí, só que ele é o menos pior dos casos. Né? Você tem a Ethereum é, com queda de mais de 10%, Solana acho que chegou a 20% na semana. Então acho que o primeiro passo é esse, era criar essa, desco, essa descorrelação. O próximo passo é saber até quando ela vai durar, e se não, seria um início de repique para que o mercado cripto desse aquela estilingada para cima de novo. É... É, e e, e o, o mais interessante, eu acho, é que a gente já vinha comentando dessa dominância do Bitcoin, é, e se a gente for olhar o ano passado como um todo, então se a gente for olhar o ano passado fechado, a gente teve é, uma dominância caindo vertiginosamente, então da faixa de 70%, de dominância ali no, no início do, de, de 2021 para menos 40% no final do ano. Acho que DeFi e todos os novos projetos geraram isso. E agora a gente tem um movimento contrário que mostra, geralmente, é uma demonstração de bear market, ou seja, quando o mercado está em queda. É, e até uma, um negócio interessante, na minha cabeça, a gente poderia ter uma fuga de capital para stablecoin. Então, bom, bear market geralmente traria a busca por um ativo relativamente mais seguro. E agora a gente está vendo até. O Bitcoin, como eventualmente a solução mais segura para quem quer alocar em cripto e é, quer ter a segurança, eventualmente, de ter uma menor volatilidade, digamos assim. É, e acho que muito disso tem a ver com o caso é, da Luna. Então, da Luna e do ST, eu vi até que a, a, a Tether, que é a emissora ali do ST, está. Lançando o Eu... peso mexicano agora e em Tether, então uma é uma stablecoin diferente. Lembrando para quem tem Tether, o SDT, o mercado fala bastante do risco do, do, do emissor não ter lastro para aquelas moedas. Então é uma stablecoin lastreada, que o emissor deveria ter os dólares correspondentes àquelas stablecoins em carteira, mas ninguém sabe efetivamente no caso da Tether se tem ou não. Fizeram algumas auditorias no passado, é, mas ninguém consegue comprovar. Entrando um pouco nesse tema de, de Stablecoin, queria trazer um pouco da Luna. Qual que é o projeto e o que eles estão tentando fazer agora para reviver? Você que era hoje, foi jogado para amanhã, materialização da Luna 2.0. Queria que você explicasse um pouquinho mais o que é essa proposta. Então, a gente acabou cobrindo né, praticamente todo o processo aí da... Da, da Luna, esse colapso que eles tiveram, um ecossistema aí de, um total aí de mais de 60 bilhões de dólares, que veio praticamente a zero. E o Do Kwon, né, o criador da Luna, ele criou, eu gosto muito desse título, ele criou o Plano de Renascimento da, Luna, da Terra, né, do ecossistema Terra, número 2, então, tipo, é maravilhoso, é um título de filme, no qual ele propunha que... O, o, a blockchain Terra fosse salva, é, abdicando do, da stablecoin, que era a, a, o ST. O que, que esse plano consistia? Né? Ele, vai, ele consiste basicamente na, no abandono da, da, da blockchain atual, Terra, né? ela passaria a se chamar é, ter, é, Luna Classic, Terra Classic, uhum. com os tokens se tornando o LUNC, né? de Luna Classic, e, a, e uma nova blockchain sendo criada, que seria, ele daria o nome Terra, né? Então, ficaria com a Terra, que é a nova blockchain, e a Terra Classic, Luna Classic, uh, como a blockchain antiga. Para que isso acontecesse, como que ele ia remunerar as pessoas que estavam presentes no projeto desde o começo, né? Desde antes do colapso. Ele propôs uh, um airdrop, né? Se quiser explicar o que é um airdrop, para os detentores de Luna pré-ataque, e os detentores de Luna pós-ataque. Ele chama de ataque, mas vamos uh, tratar o ataque como a data do colapso mesmo, quando tudo vem a zero. É, Para quem investe bolsa, esse conceito até é mais simples, porque quando você fala de airdrop é como se você tivesse um split numa ação, ou seja, é, uma ação dobra, dobra a quantidade de ações, a empresa mantém o mesmo valor e cada ação cai pela metade do valor. Quando você tem esse split, você recebe na sua carteira como investidor uma ação a mais. Nesse caso do airdrop, é como se você recebesse na sua carteira um novo token em função de você ter o antigo. Então é, é, meio que, é, é meio que uma adição de um novo token ali. Não é exatamente a mesma coisa do que nesse caso do split, mas é mais ou menos isso. Você tem um token em função de ter esse token você tem direito a um novo token Uh, adivindo do primeiro acho que até um exemplo mais uh, mais funcional é spin spin off na bolsa então quando uma empresa se separa da outra uma empresa está dentro da outra se separa o cara que tinha a primeira empresa ele recebe ações da segunda no caso de Santander e GetNet por exemplo uh, GetNet saiu de dentro de Santander o cara que tinha Santander recebeu ações de GetNet então é mais ou menos em uma analogia simples é mais ou menos isso é então o aí I... Muito bem explicado, pro, <risos> trazendo um paralelo aí ao mercado tradicional. Uhum. É, mas essa proposta de renascimento do Docon, então, ela consistia aí numa pool comunitária. Né? Os novos tokens Luna seriam 30% fazendo parte de uma pool comunitária, que é a pool para o ecossistema inteiro, da, da onde o ecossistema vai tirar o, o, o, a liquidez para a movimentação. 10% ficaria com os desenvolvedores, 35% somando aqui para facilitar, 45% seria para os detentores de Luna e UST que estavam no Anchor Protocol uh, antes do ataque e 25% para detentores de Luna e UST pós-ataque. O que chama bastante a atenção nisso aqui é que normalmente quando você vai fazer um airdrop para remunerar as pessoas que estavam participando do seu ecossistema, estavam né, colaborando ali, você quer beneficiar somente as pessoas que estavam desde o início, né? Que, que foram prejudicadas com, com todo o acontecimento. Nesse caso, ele destinou parte do, do airdrop para pessoas que compraram ou negociaram, ou enfim, estão rolando, estavam rodando uh, Luna e UST até ontem, né? Teve um snap, tiveram dois snapshots, um marcando o pré-ataque e um pós-ataque. É, é, o curioso disso é que ele estimulou que pessoas comprassem o token antigo, mesmo sabendo que ele já não valeria nada, com a, com a, com a ideia de especular o airdrop que, vai aconte que iria acontecer hoje, e foi... É, inclusive atraso. aumentou é. 80% o volume negociado quando foi aprovado na rede é, essa, essa realmente que ia criar a Luna 2.0 e que as pessoas iam ganhar o novo token. Então aumentou 80% do volume, que poderia ser até uma oportunidade para quem estava lá atrás, que era institucional maior, eventualmente sair do projeto porque dava alguma liquidez para conseguir vender seus tokens no projeto velho. Isso. Então eu, eu acho que esse foi o principal ponto que questionaram, né, pô. Será que não está se dando uma oportunidade para as pessoas grandes, até o, o, o, os criadores, ou, ou realmente o pessoal de dentro da Luna Foundation para eventualmente pular fora do projeto nesse momento? Exato. Essa foi a, a, a red flag que levantaram, né? Era exatamente isso. Mas assim, é muito válido destacar também que desde que o projeto veio a zero, né? quando a Luna passou a ser negociada por frações de centavos, o volume de negociação dela é, se manteve alto por todo momento, apesar da capitalização de mercado ter caído bastante, né? Ela saiu ali do top 8, top 9 é, criptomoedas para, sei lá, para lá de 200, mas o volume de negociação se manteve alto. Só que era basicamente só especulador ou pessoas desinformadas, né? Que estavam achando que eventualmente poderia voltar a valer um dólar, né? Eu vi muito comentário assim... ah. Comprei, sei lá, quantos milhões de Luna aqui por frações de centavos, se voltava a ler um dólar, eu tô milionário. É... Então, era basicamente pessoas assim e especuladores, né? Teve bastante gente que fez bastante dinheiro na, na Luna nesse ponto. É... O ponto é, a fundamento não existe mais, né? Então, vai ser uma nova blockchain que perdeu o diferencial competitivo que a Luna tinha, que era a base em cima de stablecoins, e vai virar só mais uma blockchain layer one ali, com hum. vários competidores, como Ethereum da vida competindo. Você perde, você perde fundamento ali para o negócio existir, né? Não tem mais razão pela qual você investir naquilo se o propósito principal, que era ter uma stablecoin algorítmica, é, não foi materializado ou, ou não está é. rodando, né? E eu acho que um, um negócio interessante para a gente comentar é que, as stablecoins algorítmicas, elas, apesar de terem um potencial e as pessoas agregarem um determinado valor por elas ser um modelo descentralizado, diferentemente das lastreadas em moeda fiduciária ou commodity, é, ou precisarem de menos colateral do que as colateralizadas em reservas de criptomoeda. É, de certa forma, elas não conseguiram funcionar ainda, então não, não, realmente não, não conseguiram é, entregar o que prometiam. E a Luna não é a única, o único projeto que tentou fazer isso. Tinha um na Tron, se não me engano, que tentou fazer a mesma coisa, que está tentando fazer a mesma coisa, não é? Isso. Cara, você teve algumas tentativas de stablecoins algorítmicas, né? elas são tidas como o, o santo graal das stablecoins, né? que conseguiria ser algo descentralizado com é, necessidade de... de de pouco colateral, né, ela consegue trabalhar aí o um para um, né, quando comparado com uma DAI da vida, que é, acho que é 1.5 para um, ou até mais, e, e sim, nenhuma, nenhuma, nenhuma conseguiu esse, esse feito até agora, né, ou pelo menos conseguiu até passar por um teste de estresse, um que foi, basicamente, o que aconteceu com a Luna agora, e quebrar. É, muita gente tem que, stablecoins algorítmicas não, não vão ter sucesso nunca mas hoje mesmo eu separei um artigo para ler que acho que o Vitalik que deu seus dois palitos ali sobre é, eu vi isso também É, eu, só, eu, não, eu não terminei de ler mas a princípio ele deu a ideia dele do que seria uma stablecoin algorítmica é... enfim que poderia ter sucesso então a ideia tá aí não acho que vão parar de buscar é, é, esse santo grau é, até por ser praticamente impossível acho que estimula mais pessoas a tentarem desenvolver isso e sim, temos a Tron, por exemplo, né, que está com a USDD, que tem o mesmo propósito da, da UST. Não falhou ainda, mas eu também não vejo muito como vai fugir do, do destino uh, semelhante aí ao da, o da UST. Você teve também o Base né, que foi um projeto anterior ao, ao, ao da Luna, que também era do mesmo criador do Doquon, só que ele usava um pseudônimo ali. É, que também era uma stablecoin algoritmo, que funcionava da mesma, do mesmo jeito e morreu do mesmo jeito. Então, é isso. Por enquanto, é uma fuga de... É, é um ciclo vicioso aí que ninguém conseguiu quebrar. É, e se, e se o, o, o algoritmo é o mesmo, é meio que questão de tempo para a gente provar também o mesmo ponto. É Até legal a gente é, trazer os outros tipos. Então, a stablecoin que é lastreada em commodity ou... Ou, é, o ou realmente... Ou, FIAT moeda fiduciária, uhum. ela geralmente é emitida por uma empresa, a empresa coloca os dólares equivalentes às moedas emitidas em carteira, então em tese se você chegar com aquela stablecoin na empresa, você consegue sacar os dólares eh, aqui, aquela stablecoin se refere. Então eu chego com uma stablecoin eu saco um dólar, e em tese isso é o que agrega valor essa eh, esse realmente a chance de você trocar aquela stablecoin pelo dólar. Na stablecoin colateralizada, você deixa uma criptomoeda geralmente mais comum é Ethereum como garantia para emitir uma stablecoin então vamos supor que eu deixo 150 dólares em Ethereum e emito 100 dólares na stablecoin então cada stablecoin vai valer um dólar então eu tenho é, 100 stablecoins cada uma valendo um dólar que valem 100 dólares caso a garantia que eu deixei em Ethereum caia para 100 dólares o protocolo vende a minha garantia trocando a pela stablecoin emitida e queima aquela oferta em circulação. Apesar de ter risco de eventualmente não achar liquidez para eh, fazer essa recompra, para conseguir queimar ou poder ter outros eh, problemas, é um modelo que me parece um pouco mais robusto, por pelo menos ter essa limitação de se a garantia cair no valor, não é exatamente correspondente, ele tem até um, um excedente ali de segurança, mas se chegar num valor próximo ao que foi emitido e correr o risco de perder o lastro, como aconteceu no caso da, da, da Terra, efetivamente o, o modelo pressupõe que aquela garantia vai ser executada e que os tokens vão ser tirados de circulação, que as stablecoins vão ser tiradas de circulação. Então, na minha percepção, é um modelo que hoje ele é mais robusto, ele mitiga o risco do emissor, então, por exemplo, no caso da Tether, que a gente estava falando, é, salvo engano, na Tether, inclusive, teve um caso de um advogado em 2019 que falou que eles não tinham lastro para todas as criptomoedas, acho que eles tinham lastro para 74%, e na auditoria que eles fizeram, 3% somente estava em dinheiro na época, e 97% estava em outros ativos, principalmente notas promissórias. É, são ativos de alta liquidez, mas há um risco grande. Inclusive a Tether perdeu bastante volume, muita gente sacando e convertendo em fiduciário, então diminuindo a oferta em circulação, por receio de que isso possa se materializar O dono, é, o, o, o, o, o, as pessoas por trás da Terra até foram comentar, da, da tether. tether, foram comentar é, que eles tinham lastro justamente porque eles estavam pagando as pessoas que estavam tentando é. sacar, mas é, é, é aquela coisa, se eles não tivessem o um laço suficiente para é, pagar 10% do que estava em circulação, putz, ia ser muito escrachado o, o, o modelo falso que eles fizeram ali, entendeu? Então acho que ainda tem bastante recurso a ser consumido até que se prove que não tem eventualmente o lastro para tudo que foi emitido é, mas de certa forma é um risco a gente só vai saber quando chegar lá então quando não, você solicitar o saque em dólares e não tiver aquele lastro por trás então esse eu acho que na minha concepção é o um maior risco para o mercado de cripto agora porque tether ela lastreia quase todas as a, as negociações de cripto então se você pegar nos maiores exchanges, o par negociado é sei lá Bitcoin tether não Bitcoin dólar Uh, ou Ethereum, Tether, e se você perde o valor da Tether, você perde automaticamente a paridade do valor da maioria das criptomoedas e, além disso, perde uma fonte de liquidez importante para o mercado. Então, acho que esse é o principal risco. Uh, e, é. e, e eu acho que até esse negócio da Tether continuar indo para outros países vai chamar muita atenção de regulador ao longo do tempo. É, o que eu achei engraçado nesse caso da Tether é que sim, né, no, no momento em que teve o colapso da UST, Uh, levantaram de novo o famoso Tether Fudge, que existe desde que ela foi criada basicamente, que é a possibilidade deles realmente não terem lastro para tudo que eles emitiram, e eles usaram como propaganda o fato deles conseguirem ter pago esses, acho que foi de 7 a 10 bilhões de dólares que foi retirado da Tether em uma semana. E eles começaram a usar isso como propaganda, falou pô, tá vendo? Ah, continuamos pagando, temos aqui tanto, né? que equivale aí a uns 10% a 12% do montante total deles. Que pô, realmente, se eles não tivessem o suficiente para cobrir aí 10% do, do total do não, market ia ser cap... Catástrofe. Ia ser catástrofe. Só que aí eu achei engraçado que eu vi um outro comentário uma hora falando, pô, beleza, vai num, imagina se 10% das pessoas resolvam, vai, ou enfim, X pessoas resolvam tirar o equivalente a 10% dos savings dela num banco, né? A catástrofe que não ia ser. Então fica esses dois contrapontos aí, mas achei engraçado por parte da Tether usar isso como uma propaganda no final das contas. É, e, bom, é, que, como... é que os bancos, eles são, essa que é a diferença, eles são vendidos como alavancados, todo mundo sabe que existe uma alavancagem ali dentro. A Tether não é para ter uma alavancagem, ela não é um banco, então ela não uhum. deveria pegar aquele dinheiro e emprestar ou gastar para outra coisa ou emitir coisa sem fundo. Então a <coughs> questão não é... a questão é muito mais, na minha percepção a regra do jogo que tem que ser seguida então o cara é um agente centralizado ele tem que falar qual é a regra do jogo eu vou emitir um tether para cada dólar que eu tiver em carteira e tem que seguir a regra do jogo porque senão não existe confiança a, a, o, pre, o valor de moedas inclusive das moedas fiduciárias é pautado em confiança se ninguém tem confiança no Banco Central no emissor daquela moeda ninguém tem confiança em mais ninguém aquela moeda perde valor então eu acho que é a mesma coisa para este coin. se chegar em um ponto em que eles não tem como pagar Seja lá porque eles é, têm um ativo que não é líquido o suficiente para realizar eventualmente. Enfim, não vou saber a razão. Mas eles não vão conseguir mais explicar. E esse valor do token tem que ir a zero ou, ou deve se aproximar bastante disso. Então, eu acho que esse é um contraponto interessante. Os bancos, realmente, se tiver uma corrida bancária, eles correm riscos. A gente tem até Basileia, tem algumas coisas. Eu sei porque eu cubro bancos aqui também. Então, é. É, eles têm alguns instrumentos para que isso não ocorra. Mas é a regra do jogo e todo mundo sabe qual é essa regra. É, então, vou fazer uma pequena pausa aqui para colaborar aqui. Estamos falando de algoritmo, né? então vamos, vamos colaborar com o algoritmo do YouTube e soltar seu like aí, pessoal, que ele divulga o vídeo para mais pessoas. Like, envia o vídeo para quem você sabe que gosta de cripto, gosta de terra. A gente vai falar... É, daqui a pouco de Ethereum também, é, eu ia, então... É, eu ia puxar uma pergunta aqui, que justamente do Jorge William, perguntando o que, que a gente pensa sobre o The Merge do Ethereum, e pode ficar tranquilo, Jorge, está na, tá na pauta aqui, a gente vai entrar nesse assunto já é, já. Se já. quiser, a gente até projeta aqui, a gente fez um relatório, é, a gente vai disponibilizar também o link, o link também está no, é, tá no grupo de Telegram, que a gente... Ele está no grupo de Telegram, que a gente disponibilizou aqui no chat, então você consegue acessar esse relatório sobre o Ethereum 2.0, explicando todos esses passos. E o The Merge, na verdade, é um, uma etapa hiper importante, e gerou um grande FUD essa semana também, uma grande discussão essa semana sobre a viabilidade e o que vai acontecer. Então eu queria que você comentasse um pouco sobre o The Merge, especificamente, qual que é essa etapa e por que ela é tão importante, e também que você comentasse o que aconteceu essa semana relacionado ao The Merge. Então, uh, bom, resumindo, né, voltando um pouquinho, a Ethereum 2.0 é um termo que vai começar a aparecer bastante justamente por conta do The Merge, que é uma das etapas da Ethereum 2.0. O que, que é a Ethereum 2.0? É uma sequência de melhorias propostas pelos desenvolvedores da Ethereum para solu solucionar alguns dos problemas que ela a, apresenta como blockchain, uh, sendo preço de transação, velocidade, escalabilidade da rede. Uh, e segurança entra nisso aí também, mas é um pouco discutível. Uh, que que a Ethereum, uh, quais são as etapas de atualização da Ethereum 2.0? Né? Que são as etapas que vão fazer possíveis esses upgrades A primeira delas é a Beacon Chain Que é uma rede paralela Que eventualmente vai se tornar a, a, a rede principal de consenso Mas por enquanto ela funciona em paralelo à rede principal É como se fosse uma rede de testes, bem entre aspas tá? Não é uma rede de testes mas atualmente funciona como? É, ela uma. foi criada com o objetivo de testar o que ia ser implementado e depois, inclusive após o teste ser concluído com sucesso, se tornar, eh, se incorporar à rede principal. Então é de teste, mas efetivamente ela vai se materializar na rede principal depois. Então, Exato. Acho que esse é o paralelo. Exato. Então essa Beacon Chain, né? Essa rede Beacon, ela foi a que introduziu o mecanismo de Prova de participação na Ethereum. Né? A Ethereum atualmente funciona como prova de trabalho, igual ao Bitcoin. E a Bitcoin introduziu a prova de participação. Então vou deixar você dar seus dois palitos de, de, de didática aí, explicando esses dois algoritmos. Então, a, a, a prova de trabalho, ela essencialmente demanda poder computacional, capacidade computacional para que seja possível fazer uma validação numa blockchain. A blockchain nada mais é do que um sistema de registro que tem uma validação descentralizada. E isso permite com que a gente consiga fazer o envio de uma criptomoeda sem necessariamente ter a confiança no intermediário, porque é uma rede que se utiliza do consenso, que se utiliza dessa prova de trabalho. Então, em síntese, todos os validadores ficam tentando resolver equações matemáticas, quando um deles encontra aquela equação resultante daquilo, ele valida as transações, é, compartilha isso com toda a rede, quando 50% mais um verifica que aquilo é verídico, aquela transação é aprovada. Então isso é um sistema de consenso, e para acertar a equação matemática, é, aquele validador ele precisa gastar poder computacional, energia elétrica. No caso da prova de trabalho, na, da prova é, do, do proof of stake, a prova de staking, participação. de participação, é. É, as pessoas que estão validando, elas têm participações, têm tokens daquela rede deixados em staking. E aqueles tokens que vão dar o direito daquela pessoa validar, e ela vai ser eventualmente punida se ela fizer alguma transação maliciosa dentro daquela rede, e a função para definir quem vai fazer a validação é, é por aleatoriedade. Então, existem essas pequenas mudanças que vão deixar a rede mais ecológica acho que essa é uma das principais mudanças que estavam batendo bastante no Bitcoin principalmente em 2021 porque a prova de de trabalho por demandar capacidade computacional acaba demandando bastante energia elétrica e por demandar bastante energia elétrica que muitas vezes não é limpa é, não é o que a gente poderia chamar de SD tem um gasto energético elevado no Proof of Stake não tem esse gasto energético tão elevado além de descentralizar a rede é, de uma certa forma a gente tava até comentando sobre isso também porque é, na prova de trabalho você tem um ganho de escala quando você tem uma operação muito grande você otimiza os custos tanto das máquinas que estão fazendo aquele processamento quanto de energia elétrica se otimiza vários custos em função disso você tende a ter uma concentração daquela rede em função desses Pools de mineração que vão ganhando escala e ganhando participação naquela rede Então se você olhar hoje no Bitcoin a divisão entre a validação é de certa forma bastante concentrada em poucos Pools de mineração e para uma blockchain funcionar como a gente falou você precisa de 50% mais um da rede concordando Quanto mais descentralizada for essa rede, mais segura ela é. Porque mais diferentes são as pessoas que estão realmente comprovando que aquela transação é verídica ou não. E é isso que faz com que você não precise confiar no intermediário, porque tem muitas pessoas olhando para uma determinada coisa. A forma de se pensar isso, interessante, é que é muito mais difícil você mentir, aliás, pra, é muito mais difícil você mentir para 100 pessoas sobre uma determinada coisa que está todo mundo olhando, do que mentir para uma pessoa que está tentando olhar a mesma coisa. Mesma coisa, você botar um mágico, tentando fazer uma mágica para 100 pessoas, provavelmente alguém vai ver alguma coisa. Se você botar para uma, essa uma nem vai perceber o que está acontecendo. Então, é, é, é uma analogia que a gente consegue usar, que realmente, quando você tem uma concentração, é pior no caso da Ethereum agora, você não vai ter ganho de escala, porque todo mundo tem a mesma probabilidade de conseguir minerar e não vai ter ganho de escala, não vai otimizar custo em fazer essa mineração. Então, do menor cara minerando, Minerando não, né? porque proof of stake a gente não chama de minerador. É, mas do menor validador ao maior validador, ele vai ter um retorno equivalente. Então, acho que isso é muito interessante e isso realmente fala e diz respeito com que a blockchain deveria ser com o propósito da blockchain. É, então, eu gosto muito das analogias, cada, cada dia quer uma analogia <risos> diferente, mas estou tentando melhorar esse meu lado didático aí, é, pensar nas analogias tão boas quanto do mágico. Uh, mas então, é basicamente isso. Né? Então, o resumo geral da coisa é, o, pr o Proof of Work, né, a prova de trabalho, ele faz com que o minerador arrisque é, energia, né ele está ele gastando dinheiro com energia, e não é tão uh, eco-friendly, né? que é algo muito batido aí nessa questão ESG, para que investidores institucionais consigam uh, alocar seu dinheiro. Né? Tirando a energia também, o Proof of Work ele tem o lado de lixo eletrônico, né? que hoje é, começou com, com CPU né mas agora já tá mais na parte de GPU que são as os processadores gráficos de computadores é, que, que são demandados né, em muita quantidade então você acaba criando esse lixo eletrônico essa, essa é, a, é a maior, uma das maiores críticas do Bitcoin em si aliás do Proof of Work né que hoje tá no Bitcoin e no Ethereum. Uh... Voltando ao, ao Ethereum 2.0, né, isso seria a, a Beacon Chain, ela é a rede que utiliza a prova de participação, que diferente da prova de trabalho, usa dinheiro como, como risco, né, e não dinheiro... Não capacidade... Não, é, não dinheiro que você gasta em energia, mas sim literalmente dinheiro que está apostado na rede para que caso você faça alguma cagada, ele seja liquidado, né, o risco está ali. Uh... Essa é a Beacon Chain, né? seria a prova de, de, de participação na Ethereum. Uh, o que é o The Merge? O The Merge ele visa transformar a, a Beacon chain, que funciona como prova de participação, na camada de validação da rede principal da Ethereum. Então, The Merge, né? a tradução literal seria a fusão. Ele vai fundir a Beacon Chain com a rede principal, fazendo com que a rede principal deixe de funcionar como Proof of Work e passa a funcionar como é, a stake. gente tem até uma imagem aqui que descreve bastante você conseguir projetar a produção ó oh. é, aqui é justamente essa imagem então você tem a rede antiga se consolidando no que a gente conhece agora como beacon Chain que é o que vai acontecer depois tá inclusive rolando fase de teste que é uma das coisas que tá é, que são realmente em testnets, que estão testando realmente como é que é, vai funcionar o The Merge e na medida em que essas testnets, nets agora a da Hobstein, é consolidarem, conseguirem com sucesso implementar a The Merge num, num ecossistema de teste, a gente poderia tentar isso com a rede principal, né? Isso. O, o The Merge, ele, ele, ele é tão esperado, porque isso nunca aconteceu em nenhuma outra blockchain, tá, gente? Eu, eu não sei se dá para transmitir o quão, o quão inovador isso vai ser, até porque vai ser a primeira vez que isso vai acontecer, ainda mais numa rede tão grande quanto a Ethereum. Então, agora, puxando uma é trocar, analogia... É trocar o... Vai, é, pode falar, porque eu acho que você vai falar a mesma coisa. É, né? não, então, o que o pessoal está dizendo como analogia do The Merge é como se o pessoal da Ethereum fosse trocar os pneus de um carro de Fórmula 1 a 400 por hora sem que ele pudesse parar de funcionar. Porque se ele parar de funcionar, é, vai refletir numa queda de preço e vira uma bola de neve. Então é algo extremamente cuidadoso, é algo muito técnico, que tem muitos riscos, mas já está sendo testado em inúmeras redes de teste, aí além dos Shadow Forks, que são... É, Redes de teste específicas para esse teste e está previsto para acontecer esse ano, né? Isso já está sendo adiado há mais de seis anos. Só que uh, acho que na, na Permissionless, né? Foi uma convenção cripto que teve agora uh, faz duas semanas ou menos. Os desenvolvedores se mostraram, os desenvolvedores da Ethereum se mostraram otimistas, então uh, deram aí um prazo de agosto ou setembro para o Merge acontecer. Uh, esse seria o segundo passo da Ethereum 2.0. Né? A gente começou tudo isso para explicar o que é Ethereum 2.0, mas é isso, são os passos. Um, a criação da Beacon Chain, dois, é o The Merge, e o terceiro a gente deixa em aberto, que as, seriam as redes de shards, mas para não misturar muita coisa ainda, até os próprios desenvolvedores da Ethereum também não têm muita clareza quanto a isso, que já mudaram para os Dunking Shards, enfim, vai ficar muito técnico. Mas a gente pode parar no The Merge porque é o que está para acontecer agora, é a fusão da Beacon com a rede principal. O uh, que, que aconteceu ontem uh, para gerar uma queda maior no preço do Ethereum quando comparado ao Bitcoin? Uh, que virou motivo de FUD, né? se quiser explicar o FUD e o que você acha que, que aconteceu especificamente. É, então, o, o FUD é, é mais ou menos, a gente pode traduzir como, é, foi um burburinho no mercado que fez é o mercado cair na sua, acumular uma queda no, no, no pior momento do dia de 10%. É, na verdade, o que, que aconteceu é que tinha que ter uma atualização na rede da, da, da Beacon Chain, então nessa rede paralela à rede principal, só que essa atualização não foi passada para todos os validadores, em função até de uma outra questão dos clients, que é, são os softwares que conectam esses validadores à rede, é, e esses clients na rede da Beacon Chain são muito mais descentralizados do que na rede principal da Ethereum, que a gente chama de mainnet. Como eles são muito mais descentralizados, a informação chegou em momentos diferentes para esses validadores de que eles tinham que fazer essa atualização, e, por consequência, você teve a validação paralela de sete blocos. Então, sete blocos foram validados fora da cadeia que deveriam ser, e depois é, isso gerou, na verdade, 80 segundos que estava que sendo validado de uma forma incorreta. Então, esses clients são mais ou menos... O, o, a forma que esses validadores comunicam de uma certa forma é positivo que isso seja descentralizado na rede do Bitcoin é, 90% dos validadores utilizam o cliente que é o Bitcoin Core então que é um cliente específico que concentra bastante a rede é, no caso da Ethereum a gente tem mais descentralização e da Bitcoin Chain, a gente está tentando implementar mais descentralização ainda então em tese seria uma coisa positiva mas que gerou esse erro o erro já foi corrigido, então acho que isso é importante da gente falar. Em tese, era justamente nesse momento que era para esse tipo de coisa ser testada. Então, apesar de ser um fator negativo, que eventualmente poderia até atrapalhar ou postergar o de merge, eu vi como uma coisa que, pô, a proposta da Bcontain era justamente essa, que se testasse esse tipo de coisa, que se chegasse em conclusões de coisas que poderiam eventualmente dar errado com a nova proposta, agora, antes de você ter a junção da Bcontain com a rede principal. Então, apesar de ser negativo, porque é um erro, é uma falha, pode preocupar caso venha acontecer de novo, é, a gente testou e viu que pô, tem solução, que dá para fazer diferente, o Vitaly que ontem falou para os desenvolvedores da, da, das clients conseguirem efetivamente tentar uma forma de resolver isso, então acho que está muito mais endereçado do que antes, inclusive e diminuiu muito a chance disso acontecer de novo. É, então, ó, só para fazer um recap aí, né? qual que foi o, o problema? Né? O que aconteceu? Aconteceu o que é chamado de reorganização de blocos. Então, para quem está muito no início e não sabe como funciona uma blockchain, uma blockchain funciona com blocos de informação uh, que são ligados uns aos outros e eles passam a ser adicionados na rede a partir do consenso da rede, né? que seria, nesse caso da Bitcoin, Chain, o consenso do stake, né? a prova de stake de participação. Uh, o que aconteceu? O, o Proof of Stake ele dá a, a margem para que aconteça a criação de dois blocos ao mesmo tempo. Né? Então o que era para ser uma cadeia só, ela passa a ter duas frentes, né? uma bifurcação, um fork, e, e os validadores eles têm que decidir qual dos dois blocos vai seguir a linha principal, vai ser a, a representante da, da, da blockchain principal. Essa reorganização que aconteceu, ela durou sete blocos, ou seja, demorou para que sete pares, seis pares de blocos fossem uh, validados sem que a rede tivesse decidido qual era a, a, a bifurcação real. E no sétimo bloco isso foi definido. né? Então, o que, que isso gerou? Isso gerou sete blocos, fantasmas, com informações que a princípio eram verdadeiras, mas que depois foram tidas como falsas por não estarem na rede principal. E qual é o problema disso? É o problema é que as pessoas que tinham as transações nesses sete blocos uh, perderam as transações, né? Isso foi é, como se não tivesse acontecido. Uh, então, imagine você aí, você, sei lá, você recebeu um pagamento por qualquer que fosse o seu serviço em Ethereum, e esse pagamento estava em um dos blocos que foi desconsiderado mais para frente. Uh, Voltou o ter... tempo. Você voltou no é... tempo e não recebeu o pagamento você, na prática. Você fez o seu trabalho, mas deixou de receber porque aquele pagamento, a princípio, não era para ter existido. Então, isso é sério? Isso é sério. Mas, aconteceu na Beacon Chain antes do The Merge. Né? A Beacon Chain não é uma rede de teste, só que está funcionando como uma. Então, não é tão sério porque aconteceu pré-The Merge. Se tivesse acontecido pós-The Merge, ia ser mais sério, ia ser um pouco mais uh, chato, assim, ia gerar um pouco mais de... de eu acho que o impacto no preço seria muito maior, porque a gente está realmente com uma rede que pô, movimenta muita coisa hoje no mundo de cripto. Então, se você tivesse eventualmente uma falha nessa escala, nessa proporção, que pudesse gerar um passivo como múltiplos protocolos realizando inúmeras funções ali nesses sete blocos e voltar no tempo depois, eu acho que poderia ter tido um impacto muito mais sério no preço do Ether especificamente. Então, teve um impacto, obviamente. É, mas eu acho que foi muito menor do que poderia ser caso fosse pós merge. Não, com certeza. Esse, esse era um, um problema que era, é, já sabiam que era possível de acontecer, tá? Isso já tinha sido relatado em alguns uh, artigos do... Uh, que acho que o Vitalik co-escreveu alguns deles, dizendo que um, um, uma reorganização de blocos que passasse de sete blocos poderia ser motivo de um... razão de um ataque hacker, né? Então, isso pegou bastante. né? O Vitalik já tinha escrito de que uma reorganização a partir de sete blocos poderia ser a razão de um ataque. E essa reorganização que aconteceu agora foi uma reorganização de sete blocos. É, casou muito bem para que o pessoal começasse a ficar preocupado e de que algum ataque pudesse ter, ter, sido, é, ter acontecido. Mas depois das investigações, viram que foi esse problema da, da diversificação de clients. Nem todos os clients estavam com o, o último a última atualização válida, né, que é esse é, Proposer Boost Fork aí, mas enfim. É uma atualização que não foi compartilhada por todos os validadores, que acabou gerando é, esse problema. Como que isso reflete no The Merge? Por que, que o pessoal acha que, ah, meu Deus, agora o The Merge não vai dar certo e vai atrasar, ou vai dar tudo errado? É isso tudo porque isso aconteceu na Beacon Chain, que é a rede que vai ser a rede principal de validação, entre aspas, após o The Merge uh, mas no final das contas não passa de enfim do burburinho do mercado tá tudo bem uh, já era previsto aconteceu no momento em que ainda poderia ter acontecido e resumo da história uh, Ether está tá caindo e muitas pessoas estão considerando essa uma promoção oh, o Jorge William até perguntou aqui se o mercado cripto enxerga positivamente essa fusão é, essa fusão, acho que é, é principalmente o que a gente pode traduzir é a migração do Proof of Work para Proof of Stake, tem muita polêmica sobre isso. Então o mercado cripto é bem dividido sobre é. se isso é uma coisa positiva ou negativa, porque tem muita gente que acredita que o Proof of Work é, foi efetivamente uma evolução que deu muito certo, então a rede do Bitcoin se provou muito segura. É, Argumentava-se desde lá de trás, desde a criação da Bitcoin Chain, desde o surgimento desse projeto que. É, poderia ser um passo atrás em termos de segurança, então o mercado cripto segue bastante dividido com relação é, a se, essa, se a Ethereum 2.0, se o The Merge, se toda essa migração de prova de trabalho para prova de participação é positiva ou não. Eu, olhando de fora, eu acredito que seja positiva, porque a, a, a Ethereum precisa de uma certa forma encontrar escala, ela precisa encontrar melhores soluções e a Ethereum é uma rede dinâmica. Então, acho que isso é uma coisa interessante a gente comentar, porque é, a Ethereum está passando por atualizações em um grau muito mais acelerado e atualizações muito mais é, relevantes e estruturais do que muitas outras redes. E isso traz dinamismo no sentido de que ela vai poder evoluir na medida em que ela encontrar desafios no curto e no longo prazo. E essa mudança de prova de trabalho para é, prova de, de participação, é, a as outras mudanças também propostas, que até subdivisões na rede para poder dar escala, enfim, no, também não vou entrar muito nesse ponto, mas também uma, uma, uma proposta para dar escala, é, visam justamente aprimorar a rede. Então, eu acho que, é, de certa forma, acaba sendo positivo sim para tornar uma rede mais escalável, mais segura, mais é, socialmente responsiva no sentido ambiental. Então, acho que tem vários fatores que que podem contribuir sim para a rede da Ethereum. É. Eu acho que, puxando uma opinião um pouquinho diferente, eu, eu gosto, tá, eu, eu sou a favor de que isso aconteça, mas para Ethereum não é nem se é positivo ou negativo, é, é necessário. Para ela escalar o quanto ela quer, para virar uma rede global, vai, que eventualmente vire a internet da Web3, né, Para funcionar em Ethereum, ela precisa que isso dê certo, não tem como ela continuar do jeito que tá querendo atingir uma escala global. Então, positivo ou não, vai ter que acontecer. É porque até, até para quem não usa, é lento e é caro muitas vezes, então usar Ethereum muitas vezes é lento e é caro, caro vai continuar sendo depois do The Merge, então isso é uma coisa até se esclarecer, muita gente fala, pô, vai barat... não vai baratear a rede, a rede vai continuar cara. É, não agora, né? não, não agora. vai ser o The Merge que vai ser então, o responsável. Então, é... isso pode ser eventualmente um empecilho para Ethereum continuar crescendo e sendo adotada, porque realmente é caro você utilizar Ethereum, mas é principalmente... Tempo e velocidade de processamento que hoje pesam muito. Então, se fosse caro, mas você tivesse uma entrega em termos de realmente conseguir ter uma usabilidade muito boa e muito rápida, seria mais fácil efetivamente você ter uma maior adoção. Como não é o caso, é justamente isso que eu acho que a gente está buscando mais solucionar no mercado agora é realmente conseguir essa escalabilidade. A gente tem outras redes, por exemplo, que são concorrentes. A gente pode pegar a Binance Smart Chain, por exemplo, você pode pegar uh, a Solana. Então, as mais adotadas são essas duas mas que também tem é, muitas críticas a cada uma delas. Então a Binance Smart Chain é mais concentrada em termos de validação, então mais centralizada, como eu falei, uma questão negativa é, para a blockchain. A Solana teve algumas falhas, é, algumas, várias falhas, já ficou fora do ar e não, não rodando por alguns momentos. Então... É, são críticas que foram recorrentes e a gente não conseguiu achar o modelo perfeito e o Ethereum, de uma certa forma, é o que mais conseguiu entregar até então mas as concorrentes estão crescendo e se o Ethereum não conseguir fazer isso, pode não ser ele a entregar a internet do futuro a internet da Web3 pode ser alguma dessas outras redes é, o que é legal ressaltar é que o mercado cripto como um todo, ele ainda é muito experimental, tá? Não é porque o Ethereum atualmente ele tá bastante à frente das, uh, dos concorrentes, né, dos Ethereum Killers, que ele necessariamente vai ser a resposta da Web3. É, pode dar tudo errado, pode ser que o futuro da Web3 uh, esteja na cabeça de um desenvolvedor indiano de 8 anos de idade hoje. E só vai ser criado daqui sei lá quantos anos. Então é tudo muito experimental, por isso que é importante acompanhar esse mercado, né? ver tudo o que está acontecendo e tomando as decisões de acordo. Cara, e uma coisa muito legal que eu também estava pensando essa semana é justamente a demora de adoção até do Web2. Se você for olhar as empresas hoje, você ainda tem muita discussão sobre digitalização no ambiente que seria de Web2. Então de uma forma geral você ainda está falando de Web2, adoção de Web2, crescimento. Quantos anos depois a internet surgir? Muitos anos depois, e aí você ainda está falando dessa adoção. Para a Web3, você está falando provavelmente de uma adoção que vai ser mais rápida, proporcionalmente comparada ao que foi de Web2, mas que também não é de um ano para o outro. Então se você fala, por exemplo, de dois anos, provavelmente não vai ser o caso. E essa percepção muda muito de acordo com o momento de mercado. Então, no momento de mercado em que está tudo favorável, está tudo na máxima do preço, todo mundo acha que vai ser daqui a dois anos que você vai ter o Web3 e um metaverso totalmente funcional e a gente vai fazer compra, não no supermercado da esquina, mas a gente vai fazer compra num supermercado dentro de um ambiente de metaverso construído em cima de blockchain. Quando o mercado cai, todo mundo duvida de tudo, até da rede que se considerava ser mais segura, <risos> que é o caso do Bitcoin e da Ethereum. Então, cara. A quantidade, de o, o tempo que eu não ouvia críticas é, tecidas ao Bitcoin e a Ethereum e a quantidade de críticas ouvidas nas últimas duas semanas sinalizam perfeitamente isso. Então é totalmente momento de mercado esse tipo de, de discussão. É, vou puxar aqui rapidinho que deixei passar um comentário aqui do, do JJ. Uh, Ether é mais dinâmica por causa dos smart contracts? Uh, aí o Flávio até respondeu que sim, mas aqui, aqui no caso que o Bruno estava falando, é por conta do número de desenvolvedores que a Ethereum tem e a capacidade que ela tem de se, de se adaptar ao momento de mercado que ela vive. Por exemplo, o Bitcoin, ele, ele tem muito mais dificuldade em passar. Não que seja fácil na Ethereum, tá? Mas a Ethereum, ela consegue ser mais maleável nas atualizações que ela uh, propõe e, e realiza, né? Uh, esse é o. o... Qualquer a expressão. É, aqui? A gente fez, a gente fez até o, uma frase no relatório explicando isso. É Como se o Bitcoin te permitisse enviar uma moeda de um lugar para o outro. O Bitcoin, a Ethereum permite que você envie uma moeda ou qualquer outro dado ela é muito mais flexível nesse sentido de um lugar para o outro. Se, por exemplo, fizer sol amanhã. Então, se uma determinada condição for cumprida, esse "se" si é o smart contract. E esse condicional permite que a Ethereum se encaixe em muitas funcionalidades. Então o, o Vitalik pensou Ethereum lá atrás justamente com essa abrangência para ela poder se encaixar é, em muitas coisas. Inclusive queria queria agradecer o, o JJ e o Flávio porque eles estão sempre aqui nos fechamentos, nos podcasts, estão sempre presentes com a gente. O, o JJ está até falando. Do... Que o, o, o topete não tem, acho que eu estou competindo com o Igor nesse sentido e estou perdendo, porque o meu cabelo ficou grande demais. Agora o, o cabelo pesa, então o topete não consegue mais ficar para cima, vira uma franja. E costeleta é justamente o efeito também desse cabelo crescendo. Então eu espero que semana que vem eu não esteja mais assim, esteja de volta com o topete sem a costeleta. É, vai, vai ser uma tentativa arrumar um tempinho para cortar o cabelo na semana que vem. Vou tentar não estar aqui e você esteja aqui também para acompanhar e elogiar meu topete na semana que vem, que eu vou tentar caprichar. E isso explica a minha entrada no time, que eu vim para rebalancear aí o time dos, dos, dos carecas que estavam em falta aqui. Ainda não está, mas potencialmente vai virar. É, é, é questão de tempo, questão de algum, <risos> algum tempo. É bom ele não abaixar muito a cabeça, que senão realmente vocês vão ver é, a careca vindo. Então, <risos> isso, isso que dificulta. O oh, Flávio está até é, comentando de Cardano. Cardano foi uma aposta do mercado que, cara, cresceu muito essa aposta, eu vi uh, Cardano explodir, e ainda entregou muito menos do que prometia lá atrás, né? Então, do que fez, inclusive, o preço valorizar tanto. É, a Cardano é tida é tido como... A, acredito que é uma das... Uh, tirando as meme coins, né? Que acho que falaram de Shiba Inu e Doge aqui também no chat, mas tirando essas, as, das que se propõem a entregar alguma coisa, ela é tida como uma das mais... Uh, Overvalued é... é sobreprecificadas, elas estão muito... Sacanagem, você fala o termo em inglês, aí você não consegue lembrar é mais é... o termo em <risos> português. É complicado, você passa o dia inteiro lendo tudo em inglês, aí traduzir fica um não, pouco... ele, escreveu, ele escreveu várias partes dos relatórios, eu precisava voltar e praticamente fazer uma tradução de inglês para português, porque todos os termos de cripto são de programação em inglês. É. Então se você vê só coisa tradicional de cripto cara para um cara para um cara de mercado tradicional é eu acho que é impossível entender é impossível a mesma coisa um cara de Finanças explicando valuation para vocês, você não vai entender nada <risos> é mas por isso que vocês veem às, às vezes a gente dando uma engasgada aqui tipo pensando no prova de tipo e aí esquece um pouco é porque a gente tá tanto com steak na cabeça que é difícil pensar em participação é, Eu até esqueci o que eu tava falando ah, cardano. a cardano a cardano ela é tida como uma, uma das redes mais uh sobreprecificadas, porque eles basicamente prometeram muito, não entregaram nada, só que no papel tudo é lindo, né? No papel a Cardano, ela resolve o trilema das blockchains, né? A gente falou que o um dos maiores problemas da Ethereum é a escalabilidade, por quê? Porque vamos explicar o que que é esse trilema das blockchains, né? A blockchain perfeita, ela seria uma blockchain é, extremamente segura, é, extremamente descentralizada, e extremamente escalável só que é, nenhuma conseguiu atingir esses três né normalmente você você tem você peca em um desses aspectos para conseguir os outros dois no caso da Ethereum, você tem uma rede segura é, e Eu buguei aqui quais eram os acabei de falar Nossa, é, Você está se... querendo colocar não, é, segura, também, né? ela é ela é descentralizada e, e segura só que ela é pouco escalável né então ela peca nesse sentido e por aí vai, né, enfim, aí cada blockchain, cada blockchain se encaixa uh, em dois desses três pontos do trilema. A Cardano, a princípio, ela resolve esse trilema, só que no papel, né, quando foi para entregar algo, ela não aguentou. E acho que o Lorenzo, né, ele tá um pouco mais por dentro da Cardano, até por ainda ser um investidor uh, da rede, e ele falou, meu, no... quando eles resolveram entregar o primeiro, uma das primeiras aplicações lá, que eu acho que era a a Dex deles, a Sunday Swap, eu, eu posso estar falando besteira disso, eu já estou por fora de não faz tempo, mas quando eles foram entregar essa Sunday Swap, a rede não aguentou. Então, assim, a, a blockchain perfeita no papel recebeu a aplicação ali e falhou. Então, de gente pode falar Cardano... na prática. Até, eu até coloquei aqui, se a produção puder comentar puder projetar, justamente qual que é esse trilema. Então, esse trilema geralmente é apresentado assim, é segurança descentralização, e velocidade quem solucionar o trilema das blockchains provavelmente vai ter uma blockchain que vai ser adotada para a web 3 então é justamente isso que a Ethereum tá conseguindo porque ela já é, tem segurança e tem descentralização mas não tem a, a velocidade que o Eric colocou aqui é, é escalabilidade essencialmente então essa capacidade realmente de você crescer de uma forma escalável é, provendo soluções com bastante velocidade rapidez que hoje em dia você não tem no Ethereum. Então, quando a rede está congestionada, você demora muito para fazer uma transação. Realmente, é, em termos de usuário, não é o que o cara quer utilizando, por exemplo, um exchange descentralizado e quer fazer uma venda, não consegue. Não, ele não consegue fazer muita coisa. Então, é realmente isso que está tentando se solucionar. É agora só comentando aqui também. Ó, é importante falar das segundas camadas do Ethereum, né? Baixas taxas, validação da camada um e topzera no DeFi. É, as segundas camadas né, do, do, do Ethereum. O Ethereum meio que já aceitou que ele vai depender de, de redes secundárias, né? Que são essas segundas camadas. Como, por exemplo, a Polygon, tá? Só um exemplo. Tem outras, né? Tem a Optimus, mas enfim. Uh, que, qual seria o intuito das segundas camadas? Né? É uma camada secundária, obviamente, que vai rodar as transações uh, nela. E a partir de soluções de roll up, o que seria um roll up? É um conjunto de, de transações enrolados em uma transação só que é enviada para a rede principal, que é a rede da Ethereum no caso. Então você tem uma segunda camada, que ela funciona a parte da Ethereum, que junta várias transações, ou seja, ela otimiza várias transações em uma só e envia de volta para a rede principal, que é a rede da Ethereum. Nesse, é, dessa forma você tem uma, uma capacidade uh, de escalabilidade um pouco maior a Ethereum já está migrando para esse lado, né, de trabalhar com as segundas camadas e ao mesmo tempo que você tem a segurança da Ethereum uh, mas enfim, isso vai acabar virando um tema, tá é o, é o tema do relatório da semana que vem, por sinal vou dar uma trabalhada nele e muito provavelmente vai entrar como assunto da nossa live da próxima sexta é um, um negócio aqui o... até o, o Flávio comentou que é, por essa razão, boto fé na DOT. Então, tem várias, tem várias blockchains que tentam... tentam a DOT é... é Polkadot. É a Polkadot. Né? Então, a Polkadot também visa solucionar e dar escala às blockchains. O que eu gosto da... É, da, da Polygon, da Matic, especificamente, uhum. que é o, é o token. Então, a Polygon é a blockchain, o Matic é o token. Eu gosto que ele traz escala para a Ethereum, numa linguagem que é da Ethereum. Então, ele é uma blockchain de segunda camada que o que eu chamo, é, do, do, do, eu chamo de resumo. Então, o que ele faz é basicamente fazer as transações ali dentro de um outro ecossistema, resumir isso para a rede principal e isso da escala. É, então, isso realmente deve ser adotado. Eu acredito que seja uma solução muito interessante, porque hoje você tem muito valor travado dentro da Ethereum. É muito difícil para as pessoas que estão programando em cima da linguagem do Ethereum mudar, por exemplo, para Solana, que tem uma linguagem de programação diferente e migrar para um protocolo de segunda camada para conseguir fazer essas validações pode ser uma solução interessante para agregar bastante escala no formato que a gente, na infraestrutura que a gente já tem construída hoje. Então, especificamente, é, a gente tem, nesse caso da, da Polygon, cujo token é Matic, uma estrutura que na minha concepção é bastante interessante, pode realmente adicionar muito valor em termos de escalabilidade para Ethereum, inclusive. Inclusive, o time de desenvolvedores da Ethereum já falou que só um core, essa trabalhar nessas nessas uh, blockchains de segunda camada, então para tentar aumentar essa escalabilidade. Não é só o The Merge o Ethereum 2.0 que são soluções para tentar dar essa escalabilidade. Essas redes paralelas criando um ecossistema que é, por exemplo, uma das coisas que a Polkadot é, quer criar, um ecossistema de blockchains que trabalham em conjunto, é, pode ser uma solução bastante interessante. É, agora, enfim, você teria é, exemplos como a Polkadot, a Avalanche, a Cosmos, é, que reforçam o fato de que, do que a gente acabou de falar. O ecossistema de cripto como um todo, ele é muito experimental. A gente não tem um vencedor claro. Às vezes você se... se você acaba preferindo a tese de um desses investimentos uh, em detrimento do outro, uh, que acaba criando aí uh, os maximalistas de, de determinadas redes, mas no fundo, no fundo, <risos> ninguém sabe qual vai ser o vencedor, por isso que é importante ir acompanhando, né? Uh, eu ia até comentar aqui, o, o, o, um dos motivos de eu gostar bastante da Polygon também é que eles estão uh, eles estão atirando para mais lados que não só o de segunda camada da Ethereum, né? Uh, eles contrataram um ex-head da divisão do YouTube, que eu acho que era o Head de Games do YouTube, para ser o CEO deles, né, que é o Ryan White. Ele tem uh, um podcast, é uma entrevista na verdade, que, na qual ele participa explicando o que, que ele vê no, no futuro dos games da Web3. Facinho de achar no YouTube, é uma entrevista que eu acho bem legal para você ver a visão dele. E eu gosto da Polygon por isso, tá? Eles estão eles puxando muita gente do mercado tradicional, então, o capital intelectual que eles têm lá dentro, fora a, a, o capital monetário mesmo, financeiro, é muito alto. E esses, essas razões me fazem gostar muito da Polygon como investimento para longo prazo. Lembrando que o longo prazo em cripto é um pouco diferente do longo prazo é, de bolsa tra tradicional. É, é. Você está falando realmente de um investimento como se fosse venture capital. Eu acho que é assim que você tem que tratar é, um investimento é em cripto. É um negócio que pode ser extremamente subtivo, mas não necessariamente vai ser barato. É, eu queria até comentar, porque o, o, o Flávio comentou que o The Merge vai tornar o ETH deflacionário. Queria até mostrar aqui uma parte do nosso relatório que a gente colocou, é, justamente dessa taxa é, de inflação e deflação. Então aqui a gente tem as taxas atuais de queima do Ethereum, que foram introduzidas na EIP 1559, que foi uma atualização do Ethereum. E aqui você tem o supply growth, então você tem uma oferta crescendo aproximadamente 2.4% é, ano contra ano. Então isso aqui é a taxa de inflação do Ethereum hoje. De um lado você tem a quantidade que é queimado, do outro você tem a quantidade que é emitido. Aqui embaixo você tem uma simulação pós-merge, então você tem uma taxa sendo queimada de uma forma bastante parecida, mas uma emissão muito menor, e aí você teria, nesse caso, nessa simulação, uma deflação de 1.6%. Então de um lado você tem uma pressão inflacionária do outro você tem uma pressão deflacionária, você tá diminuindo a pressão inflacionária com o demurge. Então é assim que a gente pode interpretar e por isso que pode também agregar valor para Ether. Porque pela lei da oferta demanda, se você torna algo mais escasso, em tese, o valor unitário tende a ficar maior. O valor desse desse token de Ether tende a ficar maior porque ele vai ficar mais escasso. É, só um disclaimer, tá, é que uh, nesse exemplo que a gente pegou no relatório, ele acabou sendo de fato deflacionário, tá, mas o The Merge, ele tem o potencial de transformar a Ethereum em deflacionária, não necessariamente vai fazer com que ela seja, tá, é bom fazer essa diferenciação. É, é um negócio que eu queria só pra acho que a gente tinha até mais coisa para comentar hoje eu vou agora que eu vi o horário é, agora eu vou comentar algumas coisas específicas só de, de é, momento da semana eu puxei aqui um relatório até da Glassnode que eu queria trazer alguns pontos relevantes a gente tava falando bastante nos últimos relatórios semanais é, das opções então volatilidade implícita das opções nesse trecho aqui entre abril e maio a gente tava com uma volatilidade implícita muito baixa eu acho legal trazer esses dados depois de que deles realmente se materializarem para mostrar a relevância deles quando a gente tem um movimento de preço que condiz com a análise que a gente tinha feito anteriormente. Então, volatilidade implícita, geralmente, quando ela está muito baixa, no caso de criptomoeda, a gente tem um estouro de preço, então a gente tem um aumento de volatilidade muito repentino, que foi o que a gente viu agora. Então, a gente vinha com essa volatilidade bastante baixa. Depois desse movimento, o que a gente está conseguindo ver? Um interesse aberto. É, na relação entre entre put e call. Então, um put é uma, uma um direito de você vender algo no futuro e call é o direito de você comprar algo no futuro subindo. E isso significa que os investidores estão buscando mais proteção, ou seja, comprando mais put é, do que tendo call, então tendo direito a comprar. Isso é interessante justamente para a gente entender esse sentimento do mercado. Então, muita gente olhando ainda com a possibilidade é, do mercado ter uma baixa. E se a gente olhar o open interest, então é, aonde esses investidores estão mirando, como strike price, o preço que eles podem exercer essas opções, é, a gente tem patamares também muito mais é, a, com muito mais risco. Então olhando para cá, ó, por exemplo, esse vencimento de 29 de julho, a gente tem é, puts aqui concentradas em 30 mil dólares, em 25 mil dólares, 20 mil dólares, 15 mil dólares, e aqui anteriormente você tinha é, no vencimento, aliás, para o vencimento de dezembro a gente tem um cenário mais otimista, olhando na faixa dos 70 mil dólares, 70, 80 e 100 mil dólares. Então olhando mais para o longo prazo, os investidores estão mais otimistas, olhando para o curto prazo, mais pessimistas. E uma coisa que eu gosto também de trazer nessas análises é que muitas vezes, apesar delas mostrarem o nosso senso de mercado, é, elas necessariamente confirma um sentimento do investidor que acaba não provando muita coisa no futuro. Então, os investidores tendem a ficar mais pessimistas, como eu tinha falado, quando o momento é de baixa. E isso não necessariamente se materializa em realmente o preço cair para 20 mil dólares ou 25 mil dólares. E é por isso que é tão difícil você prever o preço do Bitcoin. Mas de certa forma uma análise muito interessante para a gente acabar trazendo de que isso se materializou, que o mercado continua pessimista. Se a gente for olhar por dados ontem, mas de certa forma eu pelo menos estou um pouco mais otimista porque está mais barato o mercado tá mais pessimista então tem mais coisa negativa no preço e é mais difícil que os investidores se surpreendam é, e acho que a gente tem um, um, um cenário muito mais justo para que a gente consiga ter mais desenvolvimento em blockchain e tem algumas questões relevantes que estão para acontecer como o de merge que podem eventualmente agregar valor É até puxando um tema que a gente vai falar na semana que vem desse relatório e é um dos temas que a gente que a gente já comentar hoje a gente tem um ciclo em cripto que é bastante interessante que geralmente o aumento de preço chama interesse o aumento de interesse chama desenvolvimento e o desenvolvimento chama novas funcionalidades que chamam mais interesse e mais aumento de preço no próximo ciclo. Então você não tem só um ciclo de valorização ou desvalorização da moeda. Você tem um ciclo em que cada vez que ela valoriza, ela atrai desenvolvedores e esses novos desenvolvedores constroem funcionalidades que vão justificar uma nova alta num próximo ciclo. Não é o ciclo de preço, é o ciclo de desenvolvimento. Então, acho que isso é um negócio espetacular para a gente olhar em blockchain, porque tem muita coisa para se desenvolver nesse próximo ciclo, mesmo que as cotações estejam embaixo. É, eu, eu já eu chamo esse ciclo aí de ciclo de infraestrutura, que é basicamente a mesma coisa, mas com certeza vai ser algo que estava programado para a gente falar hoje, mas ficou um pouco apertado. Querendo ou não, acabou virando uma live um pouco mais técnica. É... Por, enfim, é, fica para a semana que vem. É, eu queria só fazer uma pequena correção aqui, só para não, não sair com isso aqui em aberto, é, que o Flávio comentou, é, o Ethereum vai ser queimado mais rapidamente com o Merge, né? por isso que ele se tornaria deflacionário. Na verdade não, né na verdade o Merge ele vai reduzir a emissão de Ethereum, ele vai continuar sendo queimado na mesma proporção, dependendo do uso da rede, né por conta do EIP 1559. Uh, então, o que, o que muda é a emissão de Ethereum, que vai reduzir bastante, né? Que estão chamando de triple halving, que vai ser a redução de 90% da emissão de Ethereum. Por isso que ele tem o potencial de se tornar deflacionário, tá? E não porque ele vai ser queimado mais rapidamente. A queima isso. é definida justamente pela utilidade, utilização da rede. Então, quando ela é muito utilizada, vai, vai ter muita queima acontecendo. Então, se a gente for olhar naquele gráfico no relatório, a gente uh, coloca isso também. O que está diminuindo entre os três gráficos, você tem o do meio mostrando o supply... O da esquerda eh, mostrando quando está sendo queimado e o da direita mostrando a emissão. E é justamente a emissão que, teoricamente, nessa simulação está caindo eh, nesse último gráfico, gerando uma deflação no token. Então, acho que, eh, de certa forma, é isso que a gente tem para a Ethereum, é isso que a gente <risos> tinha para trazer. Eh, hoje acabou sendo muito mais técnico de, do que a gente é. queria que fosse, a gente queria trazer um relatório. Na semana que vem a gente traz esse relatório. É, para vocês que acompanharam a live, não deixem de entrar no nosso Telegram, que a gente está postando conteúdos diários ali com as notícias mais relevantes de cripto, então a gente faz um filtro para vocês e disponibiliza lá essas notícias, o fechamento de mercado. A gente disponibiliza essas notícias duas vezes ao dia, então uma vez de manhã, outra vez à tarde. A gente também está disponibilizando todos esses materiais, os relatórios, resumindo o que, que é o The Merge, o que, que ele vai é, trazer, resumindo o que, que é o Ethereum 2.0, que é mais abrangente do que isso e também a gente trouxe um falando de Luna, então para quem está curioso, é lá dentro do Telegram, então vocês conseguem acessar tudo por lá, o link está aqui no chat, é, então espero vocês lá para poderem acompanhar os relatórios, conteúdos que a gente está fazendo, e espero vocês também na semana que vem, que eu provavelmente vou estar com topete novo e costeletas menores, e esperamos que o Eric não esteja careca na semana que vem. Então é isso, um abraço, muito obrigado por acompanhar a gente aqui, é, até sexta que vem, tchau, tchau you mm -hmm.